Quantos, quantos, quantos? Onde? Quantos, quantos, vai Onde tem armário aqui? Shit, vai pro armário, vai pro armário, não tem armário, não tem armário! Eu não lembro daquela sala. Ó, <risos> oh, já pegamos quatro baletas aqui. Já temos oito. Rapaziada, é, isso aqui tá parecendo um identitivo agora, hein, que essas mansões aqui. Tô começando a curtir. A é perito nesse tipo de jogo. Ó, eu vi essa casa em algum lugar. Rapaziada, tô curtindo essa parte. Bosta! Eu nunca been aqui before, mas... But... Cabernita, você já tá conseguindo avistar alguma coisa grega aqui, Não vi. V vamos pular o... Matar o matagal grega aqui. Com certeza os produtores e criadores do jogo deixam alguma munição de escola. Olha, o que, que eu disse? A tá ligado. Não, faltou só a munição dentro aí. Aos arredores da casa sempre tem extras. Ó, ó. Pegamos alguma coisa ali não identificada. Motor de pitoneira. Beleza, perímetro checado. Somente do outro lado ali. Ó, oh, ó, oh, tá rolando um jardim. O local uh, uh, é grande, hein? Mais quatro balas. Cabernita, o você está fazendo? Me avisa, por favor. Sepache, tá precisando do seu GPS ajudar a okay, hein? Vou ficar esperto aí. Fazer é, um terreno baldio, apenas com gel verde. Uma munição de escopeta, hein? Fazer, é, o nem encontra uma, ele já coloca dentro. Vai ficar esperto, já. Tranquilo, agora é só entrar pra dentro da casa, hein? Já fizemos a limpa no local. Exatamente. Bora cair dentro. Fazer, é, a agora. O cabernet tá curtindo. Ei! Hey. Tranquilo. Portinha com sangue. Não, Ó, de baixo da escada é aquele esquema. Já tá ligado. ele tá rolando um vasinho aqui. Corre Resident Evil 4, ó, ó. O cavalinho já tá ligado. Beleza. Tá rolando aqui ó um milho de abacate. Eu vou pegá-lo. Dentro, pode ser que tem coisa aqui também, hein? Beleza, vamos abrir essa porta aqui. Rapaziada, tá muito silencioso essas partes aqui, hein? Oh, meu Deus, bombinha. Ai. Beleza, deu, deu certo. Caixinha do amor. Com Eles estão a muito items. A cavernita já tá ligada na inteligência dos magos. Hein? Você qualquer jogo, se a gente dá muito item, pode ficar esperto. Tipo, o negócio vai ficar louco. Beleza, vamos coisas Tranquilo. O quê? Cavernita, vamos só desarmar mais essa daqui? É. Meu Deus do céu, essa foi muita sorte. Tranquilo, ó, cortadinho. De já? Não, não, já não, hein? Rapaziada, é cortadinho, cortadinho é só uma. Será que é chefe, tio? Olha o tamanho desse líquido verde aqui. O que temos aqui? Rapaziada, tá rolando um... É um cérebro. É. Isso. o quê? É isso? Por que calma isso você não avisa a ah! oh. oh, a gente vem aqui, a tela fica cabreira. Oh, é é é o que a a a a a a a a a a a a a a é a a a Of a o é isso? Subject imprint. Only partially successful. Individual personality traits linger. O que é que fazer? O que é isso fazer? Oh. É esses é negócios de cérebro grego aqui, hein? É Será que tem que colocar uma pouco aqui? dá? Olhar em volta Olha aí, rapaziada, o que que acontece? Temos diferentes situações do cérebro a área azul é dor a área vermelha, a Identity Temos a área verde Temos a área amarela o que, o que você acha dessa história aqui? Eu acho muito difícil E temos os preguinhos Eu acho que é o conceito é o F7 ali. Aquela área grega que está situada abaixo do segundo preguinho da esquerda. P -p Pode ficar tranquilo, o caverninho é cirurgião. Ó, tem o, seg o segundo preguinho. O que tu acha que é o curso? É porque é aqui, ó. Ó, ó. O caverninha é de Beverly Hills. Ah! Formado. V Vamos explicar para caverninho pra porque que ela não tá ligada pra você mesmo. Pela ordem. Capitão, é o dele. Is this what is your, your inner sanctum? O que é isso? O laboratório de pesquisas. Eu sou bem daí. Danamo. I am most impressed. Why are you back? I didn't give you permission. Come now. We're both men of science. Men of science are dedicated to the pursuit of knowledge. You can show me your experiments. I can show you things. You wouldn't like them. You'd think they're gross in science one must do any number of things a layperson may find disgusting. I've done many things others would consider distasteful you think I'm some kind of a monster you concern yourself so much with your appearance but that mind of yours that's all that matters. E vamos pro Ó, is that? Ruvik with him? Beleza, já estamos com o cortadinho na mão. Cavernitas, a gente abriu algum, alguma passagem. <risos> o quê? <risos> Mentira tio, você tá de boa. Ó o cortadinho nele, Cavernitas, ó. Meu Deus, o cortadinho é altamente eficaz, hein, na dor de cabeça, ó. Ah! Acabamos de arrancar a dor de cabeça dele. O que que acontece? Vou continuar. Rapaziada, ó, ó, ficou pretão na mão, hein? Tem como se esconder aqui, hein, cavernitas, Ó, ó, ó Vai rolar alguma coisa, hein? Vamos ficar esperto Nossa, oh, meu Deus do céu Ó, beleza, tem um local pra se esconder Quando a treta chega, Cabernitos, a gente vai ter que se esconder ali é quando o tiozinho tá vindo lá Tranquilo O quê? Ó, se esconde, tio! Se esconde! Fica de boa, hein, tio? Abaixo da mesinha aqui, <risos> ai, ai. rapaziada. O, o lobo tá por aqui, hein? cavernitas. Você quer entrar aqui embaixo? Ô oh, meu, só, ó, oh, ó, oh, passou. Era isso, tio. Era só entrar debaixo da, da mesinha ali. Rapaziada, tivemos um fantasma na sua casa e vamos ficar esperto. aí, debaixo da mesa é o local, hein. Tranquilo. Ó, oh, ó, oh, abriu uma passagem de igreja. Tranquilo. Ih, será que Será que abriu o seu cérebro? não estou nada? Não. Me parece que ele abriu as portas, cabritas. A gente não tinha vindo para cá. Beleza, antes de mais nada, ó, oh, palito de fósforo é importante nesse game, hein? Os vamos vão achar um lugar pra se esconder, hein? Pelo amor de Deus, o cara apareceu aqui. Tem, tem que ter uma mesa. Se não tiver mesa, é game over. <risos> Tranquilo, bico essa porta. Ó, dois logo. Nossa, munição de sniperetas. E um barrilzinho da borda. Calma aí, você viu que a gente acabou de fazer? É limpa aqui, né? A portinha é bento. Ó, oh, ó, oh, tem um local pra se esconder aqui, hein, ó. Oh. Onde é que era? Casa do caralho. Eu, eu acabei de ver o botãozinho grego. Olha aqui, cavernitas. Já estamos ligados, hein, debaixo da cama. Oh, oh, meu Deus, eu te escondei, hein. Faz perto, hein. Ah. Você baixa um garoto mal criado. <risos> o quê? <risos> cavernitas, dentro do armário, hein. Ó, oh, tem como se esconder dentro do armário. Ah. A cavernita, ela ri na cara, hein, tio? é do mal essa cavernitas aí assim. Só esperando a cavernita se tio. é quietinho o jogo inteiro Esporte a é bomba na cara, aí ela curte O que, que acontece? Vamos continuar essa história aí, pelo amor de Deus. Beleza Rapaziada Flechinha Outra flechinha Como o ferrou, eu já, já vou injetar aqui na veia, eu vou mexer a vida inteira hein, pelo amor de talça. Ó, oh. nota da sala de música da mansão. Dois mundos separados por um abismo. Acima, espectadores sem rostos zombando da tragédia. Ou seja, tipo cavernitas, elas zombam das tragédias. O que, que acontece? Abaixo as vítimas desamparadas que perderam tudo. Eu não entendi muito não, hein? Manda um e-mail pro Cabernet. Mm. Tranquilo. Ó, pegar uma garrafa grega. Uma oh, meu Deus, uma caixa de granadas. Mas já é legal, é lógico. É Mas já estamos com o máximo de granadas. Você tem como pular a janelinha grega aqui? Ó. Surpreso o quadro. Qual quadro? Isso aqui? Isso yeah. é o que eu acabei de ler. Ó, oh. tem que colocar alguma coisa aqui, Cabernet. A gente tem uma que... chave. A gente vai ter que encontrar alguma coisa do outro lado. Tem um local que a gente não investigou ainda. A gente não entrou aqui, né? Entrou. tem alguém, tem alguém. Oh, meu Deus! Ai, se esconde. <risos> então vamos aí fora, hein. Nós vamos embora. Vai ver o que ele tem, cara. caralho. É, Peraí, o tiozinho parece que tá com o borróide, hein, tia? <risos> Cabernet, você acha que eu, eu deva ver mesmo que esse logo tá... Olha <risos> o oh, oh, que ele tem! Ele tem arma, Cavernitas! <risos> oh, meu Deus! Cavernitas. Oh, meu Deus! Peraí, tio. Peraí, hein. Eu tô, eu tô com a escopeta na mão, tia. Ó. Ó. Ó. como O quê? Oh, tia, essa mira tá ali... Tá meio torcida! Vai tirar as do bolso. Tira, vamos tirar a do bolso, vamos! Vem, tiazinha, vem! Vamos trocar ideia, o um joinho. Ação. Pagiana, só assim ó, ó! Manda um bico carioca nela! Oh, tiazinha, vou esperta! Pobreada. não aparece no próximo jogo, hein? Tranquilo, é. ainda pegamos o gelzinho verde dela. Carverna, estamos perto de descobrir algum segredo em que os monstros começaram a aparecer. Ó, oh, esse vaso grego aqui, com certeza vai ter um item gigante, ó. Não! Beleza, v vamos ver o que a Tiazinha tá olhando ali então. A simplesmente apareceu aqui e não tinha mais nada? Cavernita, isso está muito suspeito. É a verdade. Beleza. Essa porta que a gente entrou, Será que a gente tem que pegar nada daqui, não? Tem que colocar um item grego lá, ó, a garrafa. Temos que colocar um item naquela parede. O quê? esconde quanto? quanto? Onde? Vai Onde? Onde? tem armário aqui? shit! Vai o armário, vai pôr. Armário. Armário, armário! Não tem armário, não tem armário, não tem armário! Eu sala. Esse aqui é o tiozinho cortadinho, ó. ó. Só o um cortado aí. Oh, meu Deus. Arrancador de cabeça na hora. Ó. Tá beleza. Olha, até essa porta aqui, que Abriu, hein? Ó. Sangue do Cordeiro Vegetal. Eu vou ter como voltar lá e salvar, cabelitos. Beleza, já estamos ligados no pique. Hein? O pique é ali. Tranquilão. Ó. A primeira paradinha de sangue já encheu. Então a gente tem que encher mais duas. Primeiro, a gente não foi pra cima, tio. Oh, meu Deus, vou lá em cima vou ver como é que é. Tá lá em cima! Tá lá em cima! E pode ser em cima. Tem altas portas aqui. Rapaziada, hum. é, é aqui. Ó, eu tô vendo umas bombinhas, barulhinho. Tem é uma coisa aí, eu acho que já... Acertou. Achou! Mas era balada, de balada, o que acontece? Joga no chão, granadinha, e sai fora! Você não caiu com essa granada? Ai meu Deus, não usou ainda, Não sai, eu não vou tirar. Pronto, ó, vem com esse Loki. Lagaceu, trouxa! O que tem mais? Oh! Rapaziada, acabou. acabou a bala, hein? Acabou! Acabou as balas? É a minha. Cadê o Loki? Calma aí, cadê esse Loki? Ela tá aqui, ó. Olha como um que é bem seco vem seco Ah, É zoio, tio. zóio, tio. Zói. Róxido. Beleza, cortadinhos, pegamos. É uma bomba Vai lá coração, Deus O caverninha tá ficando mais profissional também nisso hein. Vamos ficar esperto. Munição de escopeta. Bomba congelante. Estrobomilho de abacate. É o quê? Pegou a caixinha de ferramenta. O tiozinho tá no chão, vamos ver se tá vivo. Mas parece que não. eu acho que o cavernita acabou de perder o cortadinho dele. Hein? E aqui, Cavernitas, ó. Essa sala tá meio suspeita, Cavernitas. Vamos pegar esse completo aqui? Rápido! Em suspeita, de suspeitos. Primeira coisa que a gente tem que ver aqui São locais propícios a se esconder Tá rolando um guarda-roupa aqui hein? Já estamos ligados, tem que esconder aqui ó. ó Só pra ter certeza Beleza, Tem uma portinha aqui Tá, mãe, família Claro que ela é guardar ali dentro A ah, melhor ainda! Rapaziada, vamos colocar as balinhas na escopeta? Cachê do amor. Tem qualquer coisa. Como que é o negócio? Onde? Eu tô a ouvir. É, é, é os é negócios do show, hein, Cabritos? Oh. Vai pra dentro do seu armário. Oh, mas pera aí, Qualquer coisa que você já quer entrar tá dentro do armário. Tem duas Vem. portas. Só te estou uma Tem uma viu? cena. Pera aí, tô, tô de boa aí, cabernet Você para com esse negócio hein? Tá aqui dentro, cabernet Tá dentro dessa porta aqui. Vai lá e vê! Ó. Oh. Pega, pega. Eu tenho pega. fósforo, tenho fósforo na mão, tio Cuidado, cuidado, cuidado Ele tá aqui dentro, aqui tem um É cagão Pô, é, ele tá fechando a porta, hein? Ele é mal criado Rapaziada, é bomba, é lock, tem altas paradinhas aqui, hein? Ação e diversão O, o caberninho já tá treinado para essas bombas, pode ficar tranquilo Daquele tá naipe Rapaziada. Ah, voltou, voltou, voltou, voltou. Então, cuidado, cuidado, cuidado. A gente simplesmente tem que continuar por aqui, ó. Cabernet, eu vou apagar a luz. Porque tem como matar os lobos por trás, hein. Vem em qualquer coisa, vem em qualquer coisa. Cavernos, então, acha um lugar para se esconder, pra gorditar os, hein. Rapaziada, o negócio tá bem... tá aqui? Ó, oh, so... o Caverninho só... O QUE?! Shit! E aí?! Mas alguma coisa... É lá cima. Oh, oh. O cima, não, O caverninho já passou por situações similares quando ele tava no treinamento com o Van Damme no exército. <risos> Mais ou menos assim, o caverninho já tá ligado. Oh, oh, o QUE?! Pera tem... Oh shit, quando o o não o é Mario?! É Cavernito, onde que É Armário, armário. Oh, meu Deus, onde? Corre! Eu estou correndo! Aí é, o bicho tá vindo! Oh! Oh, oh, oh, oh. Cavernitas! Olha, grita todo! Armário! Armário! Oh, é, armário! não tô conseguindo ver nada! Caverninha, não achei um armário até agora! Bomba! Como oh, meu Deus, e aí tio? é o armário! Oh! Peraí, tio! a vai pegar! Oh my god! Eba, subiu. Ó, oh, beleza. tá de boa aqui, ó, ó. Ó, o cabernet tranquilo. Será que tem alguma um, um, coisa aqui, cabernetas? Oi, oi, oi, oi. Oi! pera, tem cuidado. A gente veio daqui, não? A gente veio Vai, vai. É na porta aqui, é o único local que faltou. Olha só, a gente não memorizou o armário. Tem mais? Oh, oh. Eu sei de qualquer coisa. Rapaziada, quarto sinistro. Esse quarto está prometendo coisas. Ó, Esse tem, é o quarto do tem armário? Tem como se esconder debaixo da cama. Rapaziada, é bom vocês ficarem espertinho com a caminha de casa. Ok. é um okay. e armário, ó, vai, cama, vai. armário. Gavetinha com seringa. Agora a gente entra aqui debaixo, Carvanetas. Essa parte é nova. Claro que é nova, Cavernitas. É, é nóis. Só que a gente deixa um monte de tempo atrás nas outras duas salas. <risos> <risos> ok, ok. Pode outro código que o Caberninha vai decifrar para vocês. Aqui é Vocês não se preocupem. O Caberninha é o mapa, em um mapa. Vê o mapa primeiro. É Vê o mapa. Tranquilo. O mapa está à esquerda, Cabernitas. É. Vamos tomar um café. 12, 12, Tranquilo. 70, 70, 70, o que acontece? Malícia. É a <risos> <centro do> <risos> É o lugar onde fica fio. a emoção e, e a vocação de memória, o centro o do medo. This to the I bear daily. É o medo, carverguitas, é a área A2, situa-se à direita do machadinho grego 3 ali. Beleza, o que acontece? Rapaziada, tá, tá, meio, tá meio torcido o mapa aqui. É ali, atrás da orelha, para cima. Na diagonal centralizada ali É a zona periférica aqui, Cabernitas Pode ir, não. Picamos, Picamo, Picamo Ó Beleza, a segunda Parte da portinha Tá liberada, hein? Vamos ficar perto Tranquilo Tá cara. Agora ele tem que sair fora com oh, o meu... Ô meu Deus, peraí Tá ficando escuro Cabernitas, vou sair fora Did you actually think? If you locked me away, I would just cease to exist. Out of sight, out of mind. You did. You did. Didn't you? Oh, Shut up. Yeah. I hope you're proud of yourselves.